Namaste pessoal. Recentemente, começaram a surgir várias notícias aí falando que o governo dos Estados Unidos teria abatido OVNIs. E vários canais e páginas começaram a postar conteúdos aí falando sobre uma possível invasão extraterrestre, ou que esses objetos são de origem extraterrestre e tudo mais. E eu já fiz vários vídeos aqui no canal falando que eu não acredito nem um pouco que isso seja possível. Pelo simples fato da tecnologia dele ser superior. Sabe, se é verdade que realmente estão abatendo objetos não identificados, pode ter certeza que aquilo ali tem a ver com espionagem de países estrangeiros e tudo mais. Não tem nada... Não é nada relacionado a ET, não. Tá, e agora parece que estão falando, né, não tenho certeza, mas que houve um acidente nuclear nos Estados Unidos com um trem né, que é o maior desastre ecológico lá e eles estão aí nessa dieta para encobrir sabe, então eu acho bem possível e aproveitando o hype, já que tá todo mundo falando desse assunto aí, eu queria deixar aqui um trecho de um vídeo que eu fiz, né, um corte falando sobre isso e tudo mais e quem quiser ver o vídeo completo, eu recomendo fortemente também, eu vou deixar ali no final vamos lá Bom, eu já adianto, como alguns até já sabem, que eu sou defensor de uma visão espiritual dos seres extraterrestres. Ao meu ver, e com base em tudo que eu já estudei, os chamados seres extraterrestres são seres que vêm do plano espiritual e não do plano físico. Para mim faz muito mais sentido pensar pelo ponto de vista de que eles são seres espirituais ou etéricos, como prefiram chamar. E eles vêm uma realidade dos planos superiores da existência. Ou de outras dimensões, densidades, também vários termos para se referir a uma mesma coisa. Né? E não do plano físico. existe sim ETs no plano físico de planetas, né? porque ó, o tamanho do universo é impossível que não exista. Agora, esse pessoal está em planetas tão distantes, mas tão distantes, que até agora a nossa, so a nossa ciência não conseguiu detectar nenhum. E mesmo se detectar, tem coisas que impossibilitam uma viagem entre um planeta e outro. Né? Então, esses seres eles estão lá, presos, entre aspas, dentro de seus próprios planetas. E não conseguem viajar para muito longe, assim como nós aqui. E, assim como nós, eles também provavelmente se questionam se na vastidão do universo por aí não tem outros planetas com vida. Né, vários podem ser mais atrasados que nós, estarem na Idade Média ainda, na, na Idade da Pedra. Outros podem ser iguais ou mais avançados. Mas não a esse ponto de viajar pelo Universo, né, igual em Star Wars, Star Trek. Porque pelas leis da física isso é impossível. Talvez eles explorem suas luas, assim como nós. Talvez até explorem planetas vizinhos, como a gente está querendo fazer agora aqui com Marte. É, talvez alguma civilização bem mais avançada até consiga explorar o Sistema Solar inteiro no qual vive. Né? Quem sabe? Mas esse é o limite. É o limite. Viajar milhares, milhões de anos-luz é impossível. Não tem tecnologia que viabilize, nem organismo físico que suporte, nem criogenia, nada. Agora, você imagina viajar pelo espaço inteiro, né, não dá, não dá não no plano físico, pelo menos, né. Então, sendo assim, os ETs que nos visitam não vêm de outro lugar senão do plano espiritual. Todos os planetas, sem exceção, têm seus planos espirituais. E é através de lá que viajam, isso explica as coisas misteriosas envolvendo eles. É, mas sabe, o principal de tudo isso é isso, saber que os seres extraterrestres são seres espirituais. Do ponto de vista físico, o fenômeno ufológico nem sentido não faz. E eu, como espiritualista, sou obrigado a concordar com o pessoal cético e materialista. Você vai em congressos ufológicos, só tem gente debatendo o fenômeno do ponto de vista material. Só. E ai de quem falar que é espírito. Nossa, eles se crucificam. Eles nem admitem isso porque nem acreditam em vida após a morte, em planos espirituais. Para eles é tudo besteira isso aí, então. Mas, ao mesmo tempo, também não conseguem responder Os fenômenos ufológicos, né? Estão há 70 anos aí, estudando as mesmas coisas E as mesmas dúvidas daquela época são as de hoje Eles não evoluíram um milímetro Então... Né? Você tem o Tsukalos, o povo do History Channel lá, estudando arqueoufologia E todo o programa termina do mesmo jeito que começou né? Só perguntas, dúvidas e teorias e nada conclusivo né? Então o pessoal tá desde a década de 40 aí, que foi quando o fenômeno começou de forma global, né? Estudando coisinha pequena, estudando o caso Roswell, que aliás é uma mentira do cacete. Né? E muita gente vai querer me crucificar por estar tá falando isso aqui agora. Mas precisa ser dito. Se os ETs são seres do plano espiritual, esse papo de que eles caíram e o governo americano mantém um deles é pura propaganda. Mesmo se a gente vê do ponto de vista material, isso continua não fazendo sentido nenhum. Pô, os caras são tão avançados, tão inteligentes ao ponto de projetar uma nave para viajar milhões de anos-luz pelo espaço inteiro, mas são tapados ao ponto de virem sozinhos e cair, né? em vez de vir com uma grande frota. Não, né? não faz uma manutençãozinha na nave viu? e deixa ela cair. Igual o Lércio Fonseca falou uma vez... Né? Pô, os caras conseguem viajar tão longe pra vir furar o pneu da nave aqui. Justo na Terra. Não em Marte, não em outro planeta vizinho. Na Terra, em região desértica ainda. Às né? vezes -se ser no meio da cidade, pra todo mundo ver, não. É lá no meio do deserto dos Estados Unidos, lá onde só tem cacto. Entende? Então, simples questão de lógica. Sabe, então nenhuma arma, nenhuma tecnologia que a gente tem, chega aos pés. Desses OVNIs aí, mas nem do dedinho do pé. Só que os governos não podem admitir isso, porque imagina o pânico que isso traria. Então, como medida de segurança, isso não pode vazar, não pode virar público. E um pouco por questão de controle também. Porque o governo americano sempre quis passar a imagem de, de maioral, né? De poderosão, de imbatível. Nada é mais forte que os Estados Unidos. Eles que criaram as primeiras bombas atômicas... Eles que são a maior economia, eles que sempre tiveram as maiores tecnologias. Foi com a entrada deles na Primeira Guerra Mundial que a guerra acabou. Foi por causa deles que a Segunda Guerra Mundial acabou, né? Foi a rendição do Japão, entende? Então, admitir que tem uma força lá muito mais poderosa que eles, não estava fora de cogitação, sabe? Com base nisso, eles criaram, então, uma pequena farsa chamada Roswell. Sabe, isso para passar a imagem de que esses seres não são tão poderosos assim, eles são falhos. As naves deles caem. E mais aquela farsa de dizer que, que o governo americano e o russo também tinha tecnologia extraterrestre em sua posse. Né? para passar essa ideia de que eles são super poderosos e podem fazer tudo. E tem total controle sobre seres e tecnologia extraterrestre. Né? Se existem ETs, o ser humano é capaz de controlá-los. Foi essa mensagem que quiseram passar.